Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo Nossa, olha o Prognatanão com mais um vídeo de Fish Feed and Grow E hoje eu comecei aqui com o jacaré anão Esse jacaré aqui que na natureza chega a apenas um metro e meio. Mano, um metro e meio é muito pequenininho. Vou sair aqui pra mostrar ele, mano. Com toda a sua perfeição. Olha... E bugou. E bugou tudo. Olha que lindo. O jacaré... Ah não! Galera, é o seguinte, estou aqui jogando no modo insano, ou seja, os peixes ficam muito mais agressivos, no modo também que os peixes nascem do level 1 ao level 15, então mano, vocês vão ver peixes muito maiores. Olha o que eu falo, modo insano por quê? Porque todos os peixes podem me atacar. Até os peixes que não me atacam normalmente vão me atacar, cara. E tô jogando também no difícil. No difícil, no modo insano, mano. Tá tudo difícil pra caramba. E também coloquei aqui pra aparecer animais, peixes, shiny. Olha lá, ó. Tudo se atacando, ó. Os próprios amiguinhos se atacam, mano. O negócio é louco e é morrer. Meu Deus. Calma. Como que eu já tô no level 16? Ah, eu já nasci. Olha, não tinha visto. Eu já nasci no level alto. Gostei. Me ajudou bastante, mano. Só que o problema é que os outros peixes também nasceram. <risos> olha lá, todo mundo me atacando, meu Deus. Caraca, tô tudo mastigado. Que isso? O tudo mano, o que aconteceu? Não, mano, que isso? Volta! Mano, ó, olha! Que, mano, o que aconteceu? Volta pra água, rapaz, mano! Alguma coisa eu fiz que eu saí voando pra lua. Olha a demora pra voltar pro oceano. Olha como que é o oceano por cima, galera. Nossa, tem que cair na água, senão eu vou morrer. Ou será que não morre? Vou cair na água. Mano. Morri. Meu Deus do céu. Tô tudo mordido. Olha isso. Galera, é o seguinte. Deixa o like se inscreva no canal, porque vocês já viram que tá difícil pra caramba. Ó... Mano, tá todo mundo se atacando Vou fazer o seguinte Tirei pros peixes da mesma espécie se atacarem Porque fica esquisito, né, galera? Os peixes da mesma espécie ficarem se atacando é esquisito Tirei aqui, não vai interferir em nada Só vai deixar a gameplay melhor Esse peixinho ruim aqui, porque comendo eles Não vai dar em nada, né? Ó, esse daqui vai ser de boa matar Porque ele tem uma vida pequenininha Mas o meu jacaré tá tirando muito pouco Nossa, tá todo mundo atacando um ao outro, mano não tira nada, olha esse tubarão Ah, do tubarão eu tiro mais Vou atacar ele Come aqui, nossa, eu de peixe de mano. E galera, eu fiquei sabendo Que esse jacaré Anão, quando ele chega No level 100, 150 Eu não sei direito o level Ele vira um super monstro. Ah, vou morrer, meu Deus Foge, jacaré, seu louco Ele vira um super Monstro pré-histórico é, galera. Então, a gente... Ih, vou morrer. Me lasquei. Então, a gente vai upar até chegar no level 100. Ó, oh, nasci... Nossa, nasci do lado do tubarão! Nossa! Que isso, mano? Esse modo super agressivo vai ser muito difícil. Ó, oh, agora tive um pouco mais de azar e nasci apenas no level 11. Você que eu consigo atacar o tubarão-baleia? Seria bom, né? Quanto que eu tiro dele? O problema é que ele vai me atacar também, né? Quanto que eu tiro dele? Só 12. Deixa quieto, cara. Vou ficar até amanhã pra eliminar. Fui eliminado. Esse é o modo insano. Olha o tanto desses peixes. Esses peixes são muito bons, só que vai vir todos me atacar. Meu Deus. Olha, aí tem uns gigantescos já. Vou tentar. Ver que todos vão me atacar. <risos> Por que, que eu inventei de querer jogar no modo insano, mano? Ah, socorro morrer! Não, mano, é o modo mais difícil do mundo Ah, não, mano Nasci no meio do dos bichos aqui Galera Por que que eu coloquei pra jogar no modo insano? Tô muito ferrado Eu preciso de uma estratégia muito boa Ó, você eu consigo pegar esse. Nossa, ferrou Cara, eu vou tentar começar pelas moreias Calma, deixa eu dar uma olhada e volta Vou sair daqui As moreias são muito boas Pra começar a gameplay e como eu já tô no level 13 Vai dar certo, galera Porque eu já cansei de ser eliminado Aí, eu ferrei, morri de novo Meu Deus ah! Que isso, velho? que loucura, mano Eu preciso fazer Olha ali, aqui, é minha chance Eu preciso fazer uma excelente kill Nossa, mas esse cara vai pegar tudo Ah, ele vai me eliminar Caraca, mano Sai fora, seu peixe doidão Deixa eu pegar... Deixa eu pegar a carne, deixa eu pegar. Eu preciso upar, mano. Eu preciso upar, eu preciso upar, eu preciso upar. Calma, cuidado. Eu preciso roubar a comida deles. Olha lá, cuidado. Mano, só assim pra eu conseguir upar rápido. Eu preciso ir roubando, literalmente, a comida dos peixes fortões. É a melhor estratégia, velho. A gente tá no modo insano, que é o modo mais difícil desse jogo... E jogando ainda no difícil do jogo. Olha ah lá, morri. Pode. Meu Deus, tô desmaiado. Vai respirar, rapaz. Mano, olha a minha vida. O que, que eu faço, mano? <risos> que peixe é esse? Esse eu consegui eliminar. Com um ataque. Eu preciso comer para recuperar minha vida. Um gordão aqui, ó. Mano, provavelmente devia estar no level 15. Olha o tamanho da carne dele. Come, cara. Esse jacaré demora muito pra morder. Meu Deus do céu. Sempre olho em volta, ver se não tem um megalodon gigantesco querendo me eliminar. Olha lá, ó. Não tem megalodon, mas tem esse bichão aí que eu esqueci o nome. Bichão loucão. Mano, eu preciso chegar pelo menos no level 30. Quando eu chegar no level 30, o negócio vai loquear. Daí eu consigo crescer rápido. Seis horas e meia depois... Galera, fiquei um tempinho off porque eu precisava muito me concentrar pra upar. Que isso, velho? Eu morri mais de 10 vezes. Às vezes eu nem mostrei no vídeo o tanto de vezes que eu morri e tive que voltar nesse level. Eu tô jogando no nível mais insano desse jogo, mano. E seguinte, quanto mais eu demoro pra ficar gigantesco... Mas os outros peixes crescem E eu me lasco Porque até o jogo tá até travando De tanto peixe gigante que tem Ali, nossa, olha o tanto de carne Mano, eu vou abrir a boca e vou comer tudo essa carne Olha o tanto de carne Abre a boca, nossa, olha o tanto de leve que eu tô pando, mano! Level 40 Ferrou, calma, deixa eu morder aqui Nossa, eu tirando 500 O jogo tá até travando Eu não sei se eu vou conseguir chegar no level 100, hein, galera Capaz de travar muito o jogo, mano se não leva 43 já tá travando. Mas vamos até o máximo até onde eu conseguir. Ah, seu ruizão. Calma, deixa eu respirar. Dá uma respiradinha. Boa demais. E agora a minha principal presa tá sendo esse amigão aqui. Cara, mas pensa na mordida lerda, hein, que tem esse jacaré mini jacaré. Caraca, que vida gigantesca que esse amigão tem. Suga tudo, level 45. Começando a ficar confiante Galera, vamos ver se eu acho tubarões baleia Eu sei que era pra ter uns aqui, né Não sei o que aconteceu, que sumiu Mano, <risos> olha o tamanho desses peixes, caras Tem uns peixes Que é pra ser pequeno E eles tão gigante, porque eles nasceram No um level gigante Quem é isso, é o Megalodon? Ah não, é um tubarão baleia Vamos eliminar Caraca, tô levando mordida Boa, mano, eliminei um tubarão baleia Level 53 Mais um tubarão baleia Mano, vocês notem que os peixes, eles estão... Eles saíram do lugar original deles. Porque eles estão insano. Eles estão saindo para eliminar outros peixes e crescer e ficar gigantesco. O modo insano é o modo mais difícil desse jogo, ó. Cara, a gente nunca vai ver isso. Um tubarão-baleia eliminando esse amigão pré-histórico aqui. Ó. E se eu tivesse pequeno, esse tubarão-baleia ele ia me engolir. fácil. Fácil. Level 62 Olha o tamanho desse caranguejo, mano Olha o tamanho disso E eu tiro pouco deles, hein Caraca, deixa eu respirar antes que eu morra Ó, vai ficando vermelho e depois eu começo a perder a vida Level 66 Lembrando que no level 100 eu viro um super monstro modificado Galera, eu já vou aproveitar e comentar a nossa palavra secreta Porque eu não sei se eu vou durar muito mais que isso Ó, o peixe que me lindou um milhão de vezes Come... É, sai fora, rapaz Comentem aqui embaixo nos comentários Modo insano Modo insano é a nossa palavra secreta Porque, mano, eu tô jogando nesse modo aqui Que é extremamente insano E extremamente difícil de jogar Enquanto isso eu vou comendo caranguejos Olha isso o é que pode acontecer aqui, galera? Aparecer o Megalodon e me eliminar Não é ele não, né? Porque o Megalodon me elimina ele e o Prognatodon, eu acho que eles... Ah lá, apareceu, ferrou. Ah, eles não vão me eliminar não. <risos> Já consigo eliminar o Megalodon agora sim, mano. Agora ninguém vai me elimina. Só me elimina se pegar um monte, né? Se um monte de peixe resolver me morder, eles conseguem me eliminar sim. Bora respirar. Olha eu aí, aí, ó. Bora logo, bora chegar no level 100 Olha o tamanho desse peixe Que bizarro, galera E tem os peixes que ficam me seguindo, né? Porque eles sabem que eu sou fácil de morder Que eu tenho uma virada muito lenta E os caras ficam me seguindo Ali, ali, ali, ó Abriu a boca, tirou 5 mil Abriu a boca, tirou mais 5 mil Caraca, a vida dele é mais de 10 mil, manos. É boa demais Level 79 Galera Olha o meu tamanho, manos. Que gigantesco. Ó, oh, sem esquecer, mas esse daqui é o jacaré anão. Que é um jacaré que é encontrado no Brasil mesmo. E o mais louco, mano, é que ele é anão. E ele já tá com, sei lá, podemos colocar uns 80 metros, cara. O level dele dá pra falar de, de, de metros. Tá gigantesco. Nossa. Ah, tá engolindo tudo já. Nossa, sai fora do barão baleia, seu doidão. Alguns momentos depois... É o prognatodon? Ah, não. É aquele outro. Nossa, tirei 11 mil. Galera, tô no level 96 já. Esse é o prognatodon? Não é. Caraca, eu não vou achar o prognatodon, manas. Galera, no level 100 eu vou virar o um monstro surpresa. Falta mais dois levels. Olha o meu tamanho, mano. Tá até difícil enxergar. 99. Agora será que eu vou para Esse peixe tá grande, hein? Galera, só mais um peixe. Se preparem, mano. Tá aqui, galera. É o Megalodon. Já vou chegar por trás eliminar suga Galera, mano... <risos> Olha isso, mano... <risos> Manos, esse daqui é um monstro pré-histórico... Mano, nem sei que monstro é esse, galera... Alguém comenta aqui embaixo nos comentários... Que monstro é esse... Porque eu não sei... Quando <risos> que ele tira de ataque? Quer ver que ele vai morrer... Nossa, ele não tira nada de nada. Ele não ataca, mano. Nossa, eu vou morrer. Olha que bicho doidão. Que bicho louco, manos. O como vai estrando no ar. Será que ele tira pouco? Nossa, ele é ruim pra caramba. <risos> Por que, que ele é tão ruim? Olha isso. Level 2. Olha, olha que bicho feio, manos. Ah... <risos> Que isso, mano. Olha um o carne ali. É agora. É agora, é agora, é agora. A piranha vai me matar. Suga, suga, suga, suga, suga, suga, suga. suga, suga vou comer. Aproveitar, galera. Vai fora piranha, sua doidona. Às vezes a piranha é minha amiga. Nossa, agora é hora de upar um pouco com ele, manos. É fora a piranha. Me dar essa piranha. Eu não tô conseguindo me atacar. <risos> Ela nem sabe desse monstro dragão, mano. Caraca, galera. Olha o meu tamanho. Uou, que isso, mano? O E <risos> ele não me ataca. Eles têm medo do mestre dos, dos mares, galera. Eles têm é medo. Galera, é o seguinte. Vou chegar no level 10. Level 10, boa demais. Deixa eu sair. ...do oceano, que eu quero mostrar pra, pra vocês como que ele é fora do oceano. Olha, ele quase que voa. Mas não voa, não. Cadê? Vamos sair. Nossa, tá tamanho dessa piranha. Ele sai? Olha! Galera, manos. Galera! Esse daqui parece um dragão que não tem asas. Sei lá que bicho que é esse, manos. Então, nesse vídeo, eu joguei com o um jacaré-anão... Cheguei no level 100 e virei esse dragão pré-histórico sem asas. Parece um dragão mais antigo do que os dragões originais, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau!